Oi gente do meu canal, tudo bom? Hoje a gente vai ter novidade, Para aproveitar que você já está ali, aí com a mão na massa, não ali Ativa o sininho, que assim do seu celular, no seu e-mail, você recebe as boas novas do Descomplicando a Moda Quando a gente tiver um vídeo novo Lembrando que o vídeo é semanal, mas esse em especial, eu resolvi fazer um formato para esta semana, por quê? Muita gente comenta, ah, mas você podia falar de desfile, você podia falar de campanha de moda em sala de aula, lá na Itália. Eu costumo fazer isso, comentar tendências, comentar uh, desfiles, campanhas. E aí falaram, por que não fazer isso aqui no YouTube pra compartilhar com todo mundo? Vocês vão me dizer se vocês gostaram ou não, ok? Aproveita, vai dando uma curtida aí e no final desse vídeo, deixe seu comentário. Valeu a pena assistir um desfile comigo? Você me fala. Vamos lá? O que eu escolhi? O que eu escolhi para hoje, o que temos para hoje, foi justamente o desfile do Valentino que aconteceu dia 23 de janeiro de 2019. Incrivelmente dia 23 de janeiro de 2008 foi quando Valentino Garavani desfilou pela última vez assinando uma coleção. Hoje em dia, à frente da casa, o diretor criativo é Pier Paolo Piccioli, que para mim é uma das pessoas mais empáticas que existem na moda hoje em dia, porque ele reconhece o trabalho de cada costureira, de cada assistente, ele posta nas suas redes sociais. Então, de todo o coração, eu admiro a criatividade do Pierpaolo Piccioli, já assim, de saída, de graça, pelo comportamento dele na moda, pela consideração com os outros, que geralmente a gente acha assim... Ah, é o fulano, é o, sei lá, é o Karl Lagerfeld, ah, é a Coco Chanel, sim, mas e quem bota a mão na massa? Quem é essa pessoa? É, no, no, numa roupa de alta costura você conhece, mas no geral, você sabe o rosto, o cara crachá, o rosto que essa pessoa tem? O Pierpaolo Piccioli reconhece essas pessoas e ele fez muito mais nesse desfile. Vamos lá ver? Vamos descomplicar a moda? Bora. Olha que lindo é esse hotel, que é o nome de uma casa elegante antigamente, Salomon Rothschild, ou seja, da família Salomon Rothschild, de cara coral. Esse modelo, assim, cápsula, vem de uma coleção do Valentino dos anos 60 que é casulo na realidade era uma era um vestido de noiva olha que linda as cores gente cor cor pantalona cintura alta de uma, um desfile de alta costura é difícil você ver calça. está cheio de calça, ou seja, traz uma modernidade se vocês começarem a observar olha o sapato da cor da, da calça no anterior também era a mesma coisa. Isso aqui vai alongar a silhueta, observem sempre essa, até para fazer look em casa, essa combinação de cores. Que lógico, né? Uma roupa de alta costura é caríssima. Então, a gente tem de se inspirar mesmo. Ó, a cintura tá baixa nesse aqui, ó. Não tá alta, não. Esse tom de rosa maravilhoso. A gente pode observar que as roupas, os tecidos estão mais construídos. Assim, eles têm mais volume. Não estão tão fluidos. Viu o capuz lá atrás? Olha aí, ó. A, o esportivo influenciando na moda. É uma tendência do esporte que invadiu a alta costura. Engraçado isso, né? Porque aquela história da moda que sai da rua, vai pra passarela. O, o, a maquiagem dos olhos também, os olhos dessa moça, tá bem anos 60, aquela coisa meio twig, da inspiração. Todo em, em pena, pluma. E aí o, o eyelashes também, o, os cílios, fantástico. As franjas se despedindo, mas ainda um pouquinho de franja. Olha que lindo essa, essa combinação de rosé com verde. Olha aí de novo. Uma coisa para reparar, fabulosa nesse desfile, é que não existe, olha aí, ó, duas negras. Não existe aquela assim, a token que o pessoal fala em inglês, que é uma negra para não sei quantas brancas, que é uma exigência até de lei de, de desfile. Não, ele colocou um, um exotismo enorme, ele colocou as negras como base, como status quo, e aí ele colocou as outras. Então, ele fez com uma grande, ele não fez com que ficasse um manifesto, ele simplesmente fez o normal ser, uh, ser várias, do jeito que a gente vê, na rua, né? Que na rua a gente não vê aquele bando de mulheres quálida, loura, que nem a gente vê em desfile. Eu acho que esse desfile tá no, não tá, tá de muito bom gosto. É nem dizer, ah, tá equilibrado. Não. Tá o que é. Olha aí, ó. Toda de vermelho, da cabeça aos pés. Ó. Ah, passou. Era meio, sapato, a saia, tudo da mesma cor, que alonga a silhueta. Babados de todas as formas, a gente vai ver. Babado, volume nos ombros, sempre os ombros bem estruturando, assim, a silhueta. A gente não via há muito tempo tanta combinação de cor. Olha, ai, passou. Deixa eu ver, olha aí, ó. Tá vendo? A meia levando a mesma estampa do vestido. Aqui também é a mesma coisa. Olha lá. Olha lá o detalhe. A meia com a mesma estampa do vestido. Uma forma, aí de novo, uma forma de alongar a silhueta. Uma forma de realmente vestir-se, né? Parece que você coloca essa pele de flor. Se veste inteira de flor. Mais babado. De tudo quanto é tipo. Olha aquela coisa que a gente fala de contraste, clash de estampas, olha aí. O importante é você ter o fundo casando, de alguma forma, os tons que estão na, na saia também estão na, na blusa, sendo que a blusa não tem o um verde. Essa brincadeira, quando a gente está em casa, fala, ah, eu não sei fazer clash de estampas, é essa combinação de tons da base, do fundo do tecido. Olha que minimalismo moderno, limpo, mas cheio de trabalho, cheio de recurso de, de costura, mas babado sobreposto. Os laços também estão fortes nessa temporada aí de alta costura, olha que lindo! Tem muita coisa aqui que, assim, a inspiração é a obra do Valentino, que o Pier Paolo Piccioli fez. O Valentino está presente e eu me pergunto se ele não olha a coleção antes. Deve olhar, né, e aprovar. Será que ele tem o poder de tirar algum vestido da passarela? Falar assim, isso aqui não pode levar meu nome? Não sei, né? Deve ter, né? Olha aí, meia calça de renda, que que é isso? Se muita gente falava, será que eu vou usar renda, é, meia calça de novo? Imagina meia calça de renda, é. eu acho que super pega. E aí o sapato é transparente, olha só, para poder realmente realçar a beleza da renda, dessa ideia de nude, vestido de uma coisa só, olha que incrível, mais babado. Olha que decote bem feito, quando a gente vê, assim, o decote de alta costura é aquele decote que a pessoa tá não dá aquelas preguinhas, né? Porque muita gente fala, ai, pelo amor de Deus, negócio tão caro, impossível, não tem nem razão de ser. Claro que tem, a modelagem é um primor. Olha que beleza. Os tons, né, as cores, a gente vê que estão muito bem trabalhados. aí, de novo... A meia a calça esta da estampa do vestido, com a sandália transparente. Isso é roupa de red carpet, isso é roupa de festas de gala, de casamento de milionário. Isso é alta costura. São pouquíssimas pessoas no mundo que têm poder financeiro balha na agulha para poder comprar essa esse tipo de roupa, além do que elas são numeradas, feitas à mão e sob encomenda, não é assim? Ai, ah, vou levar aquele ali. Não, isso não existe. Você faz sua encomenda. E você faz prova. Olha que maravilhoso. Ele usou muita pluma, que é a única coisa assim que eu não amo de paixão. Porque não, não suporta essa ideia de tirar a peninha do bicho. Achei lindo, ainda tem essa coisa de ombro a ombro. Outra coisa bem bacana, ele não fez aquela, aquela modelo ali sumir com a tatuagem, com a maquiagem. É bem moderno, que muitos fazem, por isso que eu tô falando. Olha lá, tinha uma lá toda vestida uma super roupa, tem nesses desfiles. Olha, é incrível como hoje em dia a gente tá presente ali. Olha, ali é povo, tá presente na sala de desfile, tendo a oportunidade de ver ao vivo e em cores. E está vendo pela telinha. Gente, eu tô vendo por uma tela maior que a dela e eu tô aqui. Ai, se eu tivesse lá juro para vocês que eu não ia fazer isso, sinto muito, gente, eu ia estar tá lá babando, Ai. olha lá, mas tudo bem, alguém compartilha, olha que lindo, presta atenção como o bordado é feito por cima da estampa, enriquecendo a estampa, cintura marcada, ó, oh, um dos poucos curtos, esse daí também, essa é Ideia do laço. Os dois poucos curtos. Isso aí muito capucci que foi um estilista italiano que marcou mesmo a história da moda. Por, pelos seus volumes, pela sua geometria. Essa estampa é fabulosa porque, olha, ela é feita, vai aparecer... Tomara que apareça lá atrás, que ela é toda recortada. Olha esse aí. Olha esse vestido. De chorar. Olha isso. É todo recortado. Olha o trabalho que é fazer isso. Uma sobreposição, todo vazado. É realmente a arte do feito à mão, né, gente? Uma máquina sozinha não ia fazer isso. Não é tem que custar caro, é tem que valorizar o, o trabalho humano. Olha as costas nuas, sendo que aqui na lateral, tudo bem que ela é seco esturricada, mas aqui na lateral é super. não fica aquela coisa assim, aquele nu, pelada. Aparecendo tudo. Não, tem um movimento, tem tecido. Lindo, lindo. Gente, até esquece de comentar, né? Porque é tão bonito. Se não me engano, essa é a Natália Bodjanova uma nuvem ali e depois como é que isso chega para nós simples mortais detalhes veja aqui est... o que que eu leio daqui uma estampa preto como estampa aqui se eu declinar muito pode ser preto com estampa branca e eu tô vendo que é prateado então eu vou fazer um preto com estampa branca vou colocar um acessório prateado Pode ser por aí, vou fazer algo preto com detalhe em prateado. Essa é ideia toda, ele fez uma nuvem. Eu posso construir somente uma gola assim, somente uma manga assim. Um detalhe. O casaco, o casaco tá com manga raglan. Eu posso fazer uma manga mais barata. essa ideia do todo também super válida eu posso vender querendo ou não esse todo é um caminho de novo para o nosso querido conjuntinho né que eu uso tudo igual olha aqui ó o casaco tal qual o vestido ou seja retorno aos anos 50 que usava tanto isso Cintura alta. Ah, não vou nunca usar aquela blusa. Gente, põe aquela blusa com jeans rasgadão. Fica lindo. Destroyed. Olha o laço. Laço e babado aplicado é algo que a gente tem, assim, que a gente viu muito nessa última semana de alta costura. As cores que não são óbvias, que nem o Yves Saint Laurent também costumava fazer. Então, são cores inesperadas. Ninguém estava falando que essas cores estavam na moda. A gente não via a combinação também, muito inusitada. Tons fortes e que levantam, né? Cheer up. Bem bonito. A Valentino já tem desfilado nesse lugar, já tem alguns anos, algumas coleções. Esse de, aquele ali lembra um... Ah, não parei. Um vestido que o Valentino fez para o Jaqueline Derriba. Histórico. Mais casulo, olha a transparência, combinação de cores. Essa história da capa também é outra, outro elemento muito presente nessa semana de alta costura desse ano. Eu acho que isso vai pegar essa coisa de você colocar uma capa por cima. E lembra, isso aqui é alta costura, ela vai declinar para coleção dos normais. Olha, a Naomi, a Naomi fecha o desfile. Que corpo, hein? Uhum. Ela vai passando em todas as salas, fechando o desfile. Olha aí! Ai! Não, tem de voltar, tem de voltar, pode voltar. Ela passa, pra mim é o momento mais incrível. Olha, passar bem aqui. Lá vem a Naomi... Quando ela entra, ó, aplaudida, aqui à esquerda do vídeo tá Valentino Garavani, as, ao lado dele o Giancarlo Giannetti, que é o marido dele, que é o financeiro, sempre foi, e a Celine Dion do lado. Olha, eu vou soltar, vocês vão ver a Céline Dion enxugar as lágrimas de emoção. Gente, esse desfile foi mega emocionante. Diz que todo mundo estava aplaudindo de verdade. Olha lá, ó, ó. Oh my God. Oh, Charity. Ela passa, linda. Olha lá, a galera do sapato branco. Bota branca ainda em alta. Agora é muito feio, né? De tênis. Não, mas tênis tá na moda, né? Você acha o que de usar tênis em todas as ocasiões? É confortável. Aí recomeça, olha. A fila final do desfile. Eu adoro essas filas, porque a gente vai relembrando tudo, faz um recap. Olha lá: sapato e parte de baixo sempre combinando. Seja calça, seja saia, seja vestido. No tom, isso é um truque que alonga a silhueta pra caramba. Olha que lindo. Todo mundo aplaudindo de verdade. Não é só aquela coisinha tímida, assim, ah, que é por educação. Já vai olhando aí e pensando, ai, ah, no meu armário eu posso combinar essas cores. Tem umas cores que a gente nunca imagina, né? Eu gosto desses ombros assim, um pouco de fora, ou seja, continua. Se tá na alta costura, tranquilamente a gente pode usar no dia a dia. Que ainda é tendência, é isso que eu quero dizer. Que a gente usa o que a gente quiser, né? que fez aquela explosão de jardim ali, olha que maravilhoso! Muitos longos com cauda, né? Tanto tempo eu não via tanta cauda. Lá na Europa eles falam que o desejo de toda mulher rica é vestir-se Valentino hoje em dia. A Naomi super aplaudida. Olha aí, a Natália Vodianova. A gente vê que as modelos mais experientes, elas dão aquela paradinha para outra girar a cauda do vestido. A Naomi sabe o passo dela certinho, né? Ela nem olha para baixo, que nem as outras. Emocionante. Passou lá de novo pela Celine Dion, né? Agora elas vão montar ali uma foto final para o Pierpaolo Piccioli se encaixar e agradecer e terminar o desfile. A Natália Vodianova, para quem não sabe, ela é casada com o filho do Bernard Arnault, que é o dono do conglomerado LVMH. Tem uma história maravilhosa de vida também. Chega na Naomi, a rainha da noite, engraçado que a Naomi fecha de preto, e geralmente quem fecha a alta costura é a noiva de branco. Então, bem inusitado, bem inovador, olha a quantidade de cor que a gente tem. As outras modelos no alto, enfileiradas, aplaudindo, o Grand Finale. Olha lá, deve ter entrado o Pierpaolo Piccioli, ó. Ele é super querido, super amado, porque é justamente essa figura empática que reconhece todo mundo. Ó, cadê Pierre Paulo? Olha lá, ele vai. Olha a Suzy Manx aqui, ó. A gente vai ver ó, o caixinho dela, a Suzy Manks da Vogue. Ele vai cumprimentar as pessoas cumprimenta o Valentino gente o fundador da marca com um beijo no rosto muito italiano na Itália homem beija no rosto agradece cumprimenta de Diamete, cumprimenta a Celine Dion tipo ai querida e passa direto correndo para fazer a foto com as modelos principais do desfile Olha que coisa maravilhosa A Naomi cumprimenta o Paulo e olha lá, olha gente, ela vai seca uma lágrima, gente, é demais. Naomi Campbell começou, tinha o quê? 16 anos que ela começou a desfilar, ela tem mais de 40 e ainda se emociona com a moda, eu acho que a moda é isso, fabuloso. Nossa, emocionante. Emocionante o volume, emocionante as cores, emocionante o casting com negras mostrando a beleza que o ser humano tem, né? Esquecendo essa, essa coisa ditatorial, dessa... Uh, essas coisas aí. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. A Natália Vodianova é aquela que tem a Naked Heart Foundation, que tem um baile patrocinado pelo Valentino todos os anos. A fundação dela é justamente para fazer praças de... Praça de recreação, praças infantis em lugares de baixa renda. Bem bacana. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Um beijo. Ah, não esquece de me dizer aqui embaixo, se gostou ou não gostou desse formato. Que aí a gente faz mais. Ou não. Beijo.